Em poucas palavras, sono é o que você tem, geralmente, antes de dormir, né? Você está com sono, você começa a ficar lento. E sonho é o que você tem depois, né? Você depois de dormir, você tem o seu sonho. Você está lá imaginando um montão de coisa e você acorda assustado depois de um pesadelo. Então, claro, como sempre, algumas frases aqui para você associar essa palavra com o contexto. Ela adora dormir até tarde e acordar sem pressa. O sono é ser o melhor amigo. Se liga nesse detalhe aí do melhor amigo, melhor amigo, o R do final, do melhor, Junta com A. Melhor amigo. Em espanhol, fazem muitas vezes, tipo, Los amigos, fala Los amigos. Ah, Los amigos estão reunidos. Reuni em português, acontece a mesma coisa. Ainda com sono, próxima frase. Depois de um dia cansativo, olha a expressão aqui, um dia cansativo de trabalho, tudo que eu preciso é de uma boa noite de sono. Já falando aqui em, em dia cansativo de trabalho, eu lembrei que eu fiz um vídeo aí sobre várias expressões que você pode usar no computador pesado aqui, eu coloquei aqui embaixo. Você pode usar várias expressões em português que são relacionadas com trabalho. Um dia cansativo de trabalho é relacionado, né? Nossa, o dia hoje foi muito cansativo no trabalho. Vou deixar aí na descrição do vídeo, como sempre, mais conteúdo para vocês. Outra, a aula estava tão chata que fiquei com sono e acabei cochilando. Cochilar é o que você... Tá... O que, que, que, que, que, que, que foi que aconteceu aqui? E falando sobre cochilar, eu gravei um vídeo também sobre várias formas de você falar em português como me quer dormir, de maneira mais formal e informal. Tá na descrição do vídeo. frase Eu sou uma eterna apaixonada por palavras, música e pessoas inteiras. Não me importa seu sobrenome, onde você nasceu, quanto carrega no bolso. Pessoas vazias são chatas e me dão sono. Clarice Lispector. E sobre esse chata, tipo, como pessoas são chatas, são aúrias, tem várias formas de você falar em português também, que aú é... é é muito aburrido, que não, não, Nem tudo é chato. Às vezes o pessoal associa, tipo, ah, aburrido, chato. Então tudo é chato. Não, tem situações que não se encaixam. Então veja esse vídeo também. Continuando aqui, a gente tem sonho em português. Então primeiro a gente viu sono, olha só, sono. E sonho? Sonho também, pelo menos no Nordeste do Brasil, é um doce. Um doce que vende na, na padaria, sonho. Ufa, maravilha, muito bom. Meu maior sonho é viajar pelo mundo e conhecer novas culturas. Nossa, ontem eu tive um sonho horrível com você. Na verdade, foi um pesadelo. Você tá lá e você sonha com, com morte, não sei o que, alguém te matando. Você já teve esse sonho super estranho assim? Eu já sonhei várias vezes coisas estranhas assim, de morte e que alguém me dispara, dá um tiro em mim, opa, eu acordo assustado Isso, nossa, foi um um pesadelo. Qual era o seu maior sonho no tempo de criança? Agora, sono e sonho na mesma frase. Você liga aí. Eu tava com tanto sono, que nos poucos minutos que cochilei, tive vários sonhos. Ah? Eu tava com tanto sono, que nos poucos minutos que cochilei, tive vários sonhos. Você ligou aí? Sua filha tá com sono, mas não quer dormir. Ela tá com medo de ter aquele sonho outra vez. Ela tá com sono, mas não quer dormir, porque ela tá com medo de ter aquele sonho que pode ser um pesadelo. Meu sonho é ter sono à noite. Essa é boa para lembrar, assim, a diferença de sonho e sono. Para as pessoas que têm insônia, tipo, nossa, seria é meu sonho, sabe? Chegar assim à noite e eu estar tá com sono para dormir, mas eu não consigo dormir. Meu sonho seria ter sono. Uma frase para inspirar. Um dia aprendi que sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Meu povo, por ficar até o final. É claro, isso mostra muito compromisso. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão aprendendo português. Essa dúvida é muito frequente. Eu vejo muita gente errando sono e sonho em português. Por quê? Porque em espanhol usa a mesma palavra para os dois. Tem um sueño. E eu teria tanto sueño que tuve um sueño. Mas a gente não tem, eu tive, eu tive muito sono e tive um sonho. Né? É a mesma palavra para os dois. Cada idioma com suas particularidades. Né? Tem coisas que em português, por exemplo, muito em português, não existe muito em português. Só existe muito. Não existe muito, como muito dinheiro e, e, e muito quente. Não, é muito quente ou muito dinheiro. Em espanhol, não. Ah, é muito caliente aqui, esta cidade, aqui é muito caliente. Ou faz muito calor. Porque não faz muito calor? Não, não, não. Isso é muito. Agora é muito. O brasileiro fica... A mesma coisa acontece com vocês que estão aprendendo português. Mas porque sono e sonho? Porque não usar a mesma palavra? Um grande abraço aí para vocês, sucesso e até a próxima! Valeu!